Oi, pessoas. Hoje a gente tem um assunto muito sério para tratar, que é sobre mim. Não irei mais aparecer nos vídeos. Minha voz não irá mais aparecer nos vídeos. Por quê? Porque eu vou ter que botar um aparelho. E por isso, agora vocês só vão curtir as vinhetas e alguns vídeos sem meu rosto e sem minha voz. Até mais.